Qual o melhor curso de animação? Meu nome é Luciano Mouques, eu sou cineasta, eu sou quadrinista Meus personagens são monumentos em diversas cidades Tem filmes, séries de TV E muitas outras coisas ainda que eu quero fazer E que ainda não foi possível Mas se Deus permitir, vamos continuar as estripulias Com os quadrinhos de super-heróis Quadrinhos de super-heróis brasileiros É isso que é o meu trabalho Então, voltamos lá a essa pergunta que é uma pergunta que me fazem. As pessoas me perguntam assim qual o melhor curso? Qual o melhor curso? Eu quero eu quero ser cineasta e eu quero mais trabalhar com animação. Eu quero trabalhar com animação. O que, que eu vou recomendar? Então, assim, ó, o que, que acontece? A internet ele é um veículo. Maravilhoso. Então eu não trabalho diretamente com a internet. Eu estou mais voltado aos festivais de cinemas, um outro segmento uh, das plataformas para colocar os meus trabalhos, meus filmes ir pro, no cinema. Mas as redes sociais elas têm servido para mim para divulgar os meus próprios filmes, e com isso também a gente acaba ganhando seguidores e acaba conhecendo trabalhos incríveis. Por exemplo, o YouTube é uma plataforma maravilhosa. Ela é uma plataforma maravilhosa, uma plataforma democrática, onde todos podem entrar ali, colocar seus vídeos, que é o caso que eu estou colocando agora, mas seguindo as regras, entendeu? E com certeza é um mercado dentro do Brasil, é muito maior do que o cinema. É muito maior do que o cinema. Tu não tá restrito aos festivais de cinema e coisas desse tipo. Mas voltando a isso, eu digo que o melhor curso para mim é o Vida Animada. E vou dizer por quê. Porque eles já têm um canal no YouTube, onde ele tá, e já tem um público, já tem o um estilo. Eles já tem um estilo, entendeu? E já tem um público. Então, geralmente, quando a gente quer fazer uma animação, a gente faz uma animação pequena e para divulgar nas redes sociais. Diferente de uma animação que tu vai fazer um curta para festivais, ou um longo, então, que é uma coisa que... Extremamente trabalhosa. A animação é uma técnica de cinema, que ela tem roteiro, ela tem edição, então ela, ela tem toda uma, uma conjuntura. Mas o que é legal é quando já tem todas essas coisas dentro de um curso, de alguém que está ali produzindo, lançando vídeos, entendeu? Com esse foco da internet. Não que não seja interessante pro cinema. Não que não seja interessante. Por isso, eu recomendo... Recomendo esse curso. Eu estou fazendo propaganda para esse curso. O Vida Animada, curso de animação. Um canal. O meu canal tem agora ultrapassou 10 mil pessoas. Eles têm que? 400 mil pessoas, entendeu? Então é uma coisa que eu respeito que eu respeito, admiro, é uma coisa bacana, assim, da arte, quando a gente encontra alguém com um estilo diferente e a gente acaba gostando, sabe? É que nem tu comer a comida de outra pessoa. Pra mim é assim, que nem comer, porque assim, ó, eu gosto de comer minha comida. Ela é gostosa, mas é bom comer a comida de outra pessoa. Não é pompom! Minha coelha de pelúcia, o nome dela é pompom, ela é uma super heroína. Ela tem, ela tem até um monumento público, ela tem, na verdade, mais de um monumento público. Agora, vai Agora tá gravando. Agora tá gravando? Agora tá gravando. Umbigo azul. Umbigo azul. É umbigo? Um é um sei nunca vi um bico azul. Umbigo é um, bico um bico bico ah, bico É umbigo azul ou bico azul? bico azul. Ah, azul. Ah, tá. Eu tô aqui. A gente tá tomando um café. Pra acordar. Pra acordar. E a gente tá indo pra exposição. Da Abelha Real e da Pompô. A Pompô tá aqui do meu lado. Não parece, né? Mas sou eu. É, as pessoas ficam. envelhecem. Ela já tem 18 anos. Imagina, 18 anos. Eu vou colocar isso no meu documentário. É, comentei comecei dia 14. É. Ela já casou 7 vezes. Tá bem? Sou Tá. Vou tomar o café também Beijo Então assim ó Pra terminar esse vídeo aqui Eu vou deixar uma animação Isso mesmo Uma animação uh, Do meu super herói Que é o Super Tigger Herói de dois continentes Vou deixar uma animação aqui também, e entre no link lá, tem um joguinho bacana do Supertinga, já fiz uma propaganda do Supertinga, do Supertinga e a Bella Girl. Que é a outra super heroína, que ela tem uma série de TV também, e ela tem monumentos públicos também, e ela tem um monte de coisa. É a nossa super heroína, andando devagarzinho, andando devagarzinho, Por quê? porque o domínio do... do... Os super-heróis são sempre super-heróis estrangeiros, né? Mas a gente fica nessa resistência e não quer dizer que a gente não ama os super-heróis estrangeiros. Não, eu amo Homem-Aranha. Mas pra encerrar, assistam o videozinho ali da animação que é um outro estilo, é um outro estilo, entendeu? E essa coisa legal, entendeu? Então assim, ó, façam o curso, façam o curso de Dixen. A internet tá aí aberta para vocês colocarem seus trabalhos, adquirir os seus públicos. E aí se quiserem também seguir também o meu caminho de super-heróis nacionais e entrar nessa briga difícil, porque é difícil, imagina, tu quer um super-herói nacional, sabe, com um público grande, porque todo mundo no Brasil gosta de super-heróis, mas ao mesmo tempo tem essa, essa questão do super-herói nacional, é olhado mais com nicho, olhado com certo, às vezes, um preconceito. Ou, às vezes, aquele olhar regional, ah, tem gaúcho, tem carioca, tem paulista, tem baiano, sabe? Aquela coisa toda, aquela coisa, coisa toda de regionalismo e, e, e no final impera sempre o Homem-Aranha. Mas eu gosto do Homem-Aranha. Então assista o vídeo e... Depois que fizerem o curso lá, procurem nas redes sociais pra gente conversar, pra gente dialogar, porque assim ó, a gente tá sempre produzindo novos trabalhos, a gente tem oficinas, oficinas físicas, agora, agora graças a Deus a pandemia parou, então nós temos os pontos de cultura onde nós realizamos as oficinas, se vocês procurarem lá na internet vocês vão ver... Nos nossos cursos dos atores que interpretam, inclusive, a pompom Pom no cinema, foi uma jovem de. Ela tinha 13 anos na época, agora ela tem 18 anos, entendeu? E ela é, ela é a modelo do monumento, olha só que coisa linda isso. E tudo isso vem dos quadrinhos, e o, aí a animação é, na verdade, é os quadrinhos em movimento. Mas, vamos pra encerrar isso aqui. Assistam o vídeo. Assistam o vídeo. Da nossa animação. Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor guarde todos vocês e que amanhã seja um dia bom. Um, dois, três, gravando. Olá, meu nome é Pedro e eu falo da TV Tinga. E viemos até o parque descobrir o que as pessoas acharam da nova estátua. Estamos aqui com o Senhor João e ele vai nos dizer o que ele achou. Seu João, o que você achou da nova estátua? Bom, eu gostei bastante, mas quem é esse cara que eu nunca nem vi? Hã? Como assim você não sabe quem é o Super Tinga? Ele é o herói mais forte do mundo! Ele é invencível, o mais rápido, e não tem medo de absolutamente nada! E não importa qual seja o inimigo, no final ele sempre nos salva! Mas. como você sabe de tudo isso? Eu vi tudo isso no jogo dele! E se você não acredita, pode ver no seriado dele com a Abelha Gear!